que gosta de novidade aí você gosta de novidade eu adoro então continue assistindo porque aqui ó tá cheio de novidade Olá eu sou a Silvia Gonçalves do canal mulher mais de 40 o mês de novembro foi um mês com muitos eventos aqui no Rio e o primeiro que eu participei foi no dia 13 e eu fui na Rio Beleza. E lá eu fui somente um dia, que foi no domingo. E não, só participei também de um único workshop, que foi da Plankton. E a Plankton ofereceu é, dois produtos incríveis. Um lançamento que eu fiquei, assim, mega curiosa. O primeiro produto que é, me chamou muita atenção foi esse shampoo aqui, que Alisa, que é o The Grand Cru. Não vejo a hora de poder testar para mostrar aqui como é que foi o efeito, o que, que aconteceu. Aqui tem meio litro de produto. Então, assim, vai dar para fazer bastante teste. Vai dar para realmente dizer com propriedade tudo isso. E o um outro produto que a Plankton também ofereceu foi esse aqui, o Detox. Ele tem várias propriedades aqui. Ele tem ele desintoxicação capilar. Uh, tonificação dos fios, fortalecimento do bulbo, nutrição e proteção. Ele é um detox, é, oxigenação capilar. Então a proposta é bem legal. Então aqui é um pote de 250 gramas. Eu vou testar e vou mostrar também o que que ele vai, como é que ele vai deixar meu cabelo. Lembrando que meu cabelo é um cabelo fino e uh, cheio de cabelo branco, né? Cheirinho de chiclete, babalu, sabor, tut, tut. No sábado dia 19 eu participei de um workshop do CB Bloggers. É uma comunidade de influenciadores digitais, muita muita palestra, muita informação para o nosso meio. E lá eu ganhei uh, dois itens de maquiagem da Vivai, então veio um delineador em caneta esse delineador aqui em caneta, pontinha bem fina, ótimo para delinear, e ganhei também essa paleta aqui da Vivai, olha, olha as cores, que linda, ó, as cores bem bonitas. E teve também um batom. É um batom mate com vitamina E da marca Verídica. Ó. Esse aqui é o Luminous Night. Ele é um tom assim, um vermelho meio uva, sabe? Um, com fundo marrom. Bem legal. Lá também eu recebi duas necessaires. Uma da Maxi Line Professional. Então veio... O BB Blue, finalizador sem enxágue. Veio o... Pra quem tem cacho, ativador de cacho. Esse aqui vai para o desapego. Já, já vocês vão saber o que, que eu vou fazer. E aqui um finalizador sem enxágue também. O BB Max. Ah, e junto com isso veio uh, uma, um espelhinho. Com uma escovinha. Isso aqui que é pra pentear o cabelo. É pra pentear o cabelo. Então, da Maxi Brasil. E também veio essa necessaire muito fofa de fechinho. Corda roça da. Trata Brasil. Também vieram sachês, argila, máscara de hidratação intensiva. Uma máscara de hidratação intensiva. Gente, me segue lá no stories do Instagram. Essas máscaras assim, que são sachês, eu testo tudo lá e conto tudo. É só entrar no Instagram. Vou deixar aqui, ó, aqui na tela o Instagram arroba mais underline de underline 40 e eu conforme eu vou usando eu vou mostrando tudo lá porque não dá para fazer resenha né com sachê mas eu mostro tudo lá qual vai qual foi a minha primeira impressão olha aqui tem mais um para caixa ativador de e modelador de caixos esse também não vai dar para usar vai para o desapego Emulsão matizante para as loiras, olha cabelos loiros e grisalhos, isso aqui como é loiros e grisalhos eu vou passar para o marido, ele vai ser minha cobaia. ele vai depois contar tudo como foi, vou pegar com ele as informações, esse aqui é o biofortificante, máscara, suplemento biocapilar com proteínas, proteína, vitaminas, Ômega e biotina Reconstrói uh, a estrutura danificada dos fios Ação anti quebra, Máxima proteção Resistência e força Recuperação imediata Hidratação por mais tempo Antifreeze e pontas duplas Rapaz, é muita coisa Olha isso Então, ó Também vai ter lá no stories do Instagram Vou mostrar, vou usar isso Hidratação de alto impacto Aumento do diâmetro do fio Restauração dos fios SOS, vitalidade, anti-age Uau, anti-age é nóis É nóis é, Reposição proteica Reparação reversa dos fios Máscara condicionadora Então aqui tem mais um produtinho Que eu vou testar lá no stories Pra ver como é que funciona Como é que não funciona Me segue lá pra você dar uma olhada E também rolou uma escovinha no mesmo estilo da outra e é da Trata Brasil e agora eu vou mostrar o que algumas coisas que eu ganhei lá na Hair Beauty. eu fui só no domingo é, participei de um workshop com o Torquato fui convidada, fiquei super feliz de ter participado desse workshop então tem bastante coisinha, bastante produtos para testar, coisas que eu não conhecia Alguns lançamentos que a própria feira ofereceu, tá? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é a Lidscare, uma marca de produtos de cabelo muito, muito, muito maravilhosa. Então, olha, a Lids está lançando três máscaras que são, assim, babado. A primeira é Maçã do Amor, máscara anti-age, antioxidante. Essa é pra gente, hein? Todos esses sachês eu vou estar testando lá no Stories. Não perde lá no Instagram. Ó, banana split, ma... tratamento cosmético, máscara, super hidratante, multivitaminada, super concentrada. Gente, olha, status de banana e aveia. Hum, será que vai dar pra vontade de comer? Eu adoro. Então, olha, teve também sachê... E teve o um grande, grande lançamento da Lidis, que é a BOOM. É isso mesmo. Três minutos, você põe no cabelo, três minutos. Explosão de brilho, banho de seda. Então esse aqui é o lançamento que a Lids tá fazendo. Três minutos de bom, todo mundo quer. Coisa rápida, rápida, rápida. Vamos ganhar tempo, minha gente. Então, ó, show de bola. Da Preta Gil, que foi na segunda-feira, mas infelizmente eu não pude ir. Teve até revistinha da Preta Gil, que a gente ganhou um monte de informações legais. Unha de mentirinha, algumas dicas de unha, tudo legal. E aí, junto, vieram esses três esmaltes aqui da Preta. Olha, veio esse aqui, que é o abado... É um tipo um rosa envelhecido, eu adoro essa cor! A é minha preferida. Veio a confusão. Já vi que teve babado e confusão. Esse aqui já é um rosa assim, né? Que no verão vai ficar bacana. E esse aqui é gritaria. Rapaz, isso aqui é gritaria, mas é gritaria mesmo! Confesso que eu não sei se eu vou usar essa cor. Eu acho que eu vou colocar no desapego, no sorteio. O que vocês acham? Gostou da ideia? Deixa nos comentários se você gostou da ideia de eu colocar isso aqui pra sortear. Quem quer? Hum? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Teve também ah, esse, é, essa mostrinha aqui da Truss é, pra cabelo loiro. Eu não tenho cabelo loiro, gente. É uma máscara de tratamento com pigmento violeta. Vai pra desapego, né? Também teve para cabelo da Home Care, essa duplinha aqui de shampoo e condicionador, ó. E aí veio Color Care, vitamina A, E e proteína de arroz. E esse é o da Plankton, maravilhosa, Plankton, só linda, só mandando coisas maravilhosas pra gente testar e trazer novidade pro canal. Por último, veio também a Catherine Hill, que é uma marca de maquiagem que é, eu adoro, ela tem uma pegada assim de uma maquiagem mais profissional. Uma maquiagem brasileira. Nós fomos presenteados com essa loção demaquilante. E aí, lá no kit, veio um descontinho pra comprar qualquer produto na... no stand da Catherine Hill. Eu estava muito querendo um batom. Então, eu comprei esse aqui. Deixa eu falar a cor, qual é a cor. Eu comprei esse aqui, Frida. Que é uma cor maravilhosa. É tipo um marrom, tá? Mas é um marrom puxado pro vinho. Digamos que seja um, um vinho... Vou passar aqui, ó. Um roxo, digo eu. Olha, ele é um tom mais pro roxo. Então eu acho que vai ficar. E ah, ele é mate Hum, eu acho que vai ficar lindo Então é isso Essas foram as novidades Que eu queria trazer pra você Novidades que eu vou estar tá testando Vou estar tá mostrando nas redes sociais Mostrando no blog Aqui no canal Produtos que full, que dá pra fazer os testes Direitinho Eu vou estar tá mostrando aqui Espero muito que você tenha gostado. Se está com alguma dúvida, não fique com ela. Escreve nos comentários. Se gostou do vídeo, dá um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se não é inscrita no canal, se inscreva agora. Se gostou das novidades, divulgue para suas amigas. Não deixe de compartilhar esse vídeo. E é isso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.